Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje eu quero tirar a dúvida de vocês aí sobre se pode ou não andar com a moto sem filtro, beleza? Minha titã está aqui, ó, sem filtro, tá só o um buraco. E eu quero tirar a dúvida de vocês. O que, que acontece se andar com a moto sem filtro vai estragar o motor? Vai aumentar consumo, vai dar mais potência Vou tirar todas as dúvidas de vocês aí nesse vídeo de hoje Tô com o meu filtro da moto aqui, tá? É, minha moto é a Tita 160 2022 Como vocês pode estar pode tá vendo aqui, ó E eu ando com ela sem filtro É o seguinte, rapaziada é, Não é muito aconselhado andar sem filtro, porque O que pode acontecer com o seu motor? Vou te mostrar aqui, você só Na minha moto aqui, ó, eu já ando sem filtro já há algum tempo... Olha para você ver a sujeira que junta, tá? Isso porque eu já limpei algumas vezes, ó... Fica tudo preto, junta a poeira... O que que isso pode acontecer? Essa poeira que junta aqui... Ela vai entrando aqui na entrada de ar... E vai jogando a poeira... Lá no motor... Isso com o passar do tempo... Pode danificar seu motor... Sim... Por isso não é aconselhável... Andar sem filtro... O que que você pode fazer... É, não é que você nunca deve andar sem filtro Se você tiver a curiosidade Tiver a vontade De andar com a moto um pouco sem filtro Pode andar tranquilo Não vai ser de hoje para amanhã Que vai estragar o motor da sua moto É com o passar do tempo Que, vai, que pode danificar o motor da moto Não é certeza, tá? Se você morar num local Que tem bastante estrada rural Que tem bastante poeira Toma cuidado, beleza? Aqui na onde eu moro tem bastante poeira sim mas como eu ando pouco com a moto, é, entra menos poeira aqui, tá? E eu deixo aquela capa de proteção que a moto tem. Eu não deixo aberto 100%, como você está vendo no vídeo. Eu deixo com, a, com essa lateralzinha aqui, ó. tá vendo? Eu só tirei para mostrar para vocês. E é o seguinte, para você que quer andar sem filtro, é, é legal. Porque o som da moto sem filtro fica muito mais bonito. Se você tiver o escapamento original, não quiser modificar o escapamento, a moto sem filtro faz um som chave, é um som bonito. Por isso eu andava bastante sem filtro. Mas você anda sem filtro, o que acontece? Aumenta a potência da moto também. Entra mais ar no motor, melhora a queima lá dentro do motor e a moto anda um pouquinho mais. Não é uma diferença muito grande. Mas para uma moto original com uma moto sem filtro, a sem filtro vai andar um pouquinho na frente da moto original beleza o que acontece sem filtro também aumenta o consumo porque entra mais ar no motor a pessoa também costuma acelerar mais a moto para ouvir o som porque é um som bonito então instiga a pessoa a ficar sempre acelerando a moto para ouvir o som isso também acaba aumentando o consumo de combustível da sua moto tá? Uma dica aí para vocês é o seguinte, vou colocar aqui, ó. aqui tem o meu filtro, tá? Ó, o filtro ele vem assim na né, moto original, deixa eu encaixar ele aqui, que com uma mão é um pouco difícil. Bom, ele vem assim dessa forma aqui, certo? O que você pode fazer? Você pode retirar essa peça aqui para não danificar o motor e vai fazer um som igual, sem filtro, só um pouco mais baixo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, aqui está o filtro. Vou tirar ó, o filtro da moto. Esse é o filtro aqui da da minha moto. Se liga só. Se você deixar dessa maneira, é, não vai danificar o motor por causa que o filtro vai estar tá aqui limpando as impurezas, tá? Mas vai desgastar mais o filtro. A, as poeiras vai sujar mais rápido. O filtro vai ser mais rápido para você ter que fazer a troca do filtro. Só que o filtro, ele é baratinho. É 30, 40 reais para você trocar o filtro da 160. Então não tem problema. O conselho que eu falo para vocês é tirar esse mangote. Essa peça de borracha aqui, ó. ó. Você tira esse mangote. Acho que com uma mão não vou conseguir tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Porque ela é super difícil de colocar e de tirar. Aqui, ó. Tirei com uma mão. Deixa dessa forma aqui, rapaziada, ó. Para você que tem medo, não quer que sua moto danifique, deixa só o um buraco, ó. O filtro está tá ali filtrando. O som da moto vai ficar mais forte do que o original, não vai danificar o motor. O consumo pode aumentar porque você vai querer ficar acelerando mais, mas é pouca coisa, tá? Não é não tem grande diferença. Essa é a dica que eu dou para vocês aí que quer andar sem filtro. Eu vou colocar o filtro agora da moto. Vou andar um tempo com o filtro, tá? Já até coloquei aqui para instalar. Só não vou ligar a moto para vocês aqui, porque eu tô com o um escapamento esportivo. Com o escape esportivo, a, é, o som da moto com filtro e sem filtro é praticamente a mesma coisa. Então, é muito imperceptível o som da moto com escape esportivo, com sem filtro. Então, meio que tanto faz, tá? Mas com o escape original da moto, Faz muita diferença você andar com ou sem filtro. Vou ligar aqui a moto para vocês verem o som que tá, tá? Vou até mostrar para vocês. Vamos ligar a titazona aqui. ó 2763 km pô no neutro. Como vocês podem ver, rapaziada, o som do escape ele é muito forte. Então você acaba não ouvindo o barulho do filtro, beleza? Se tiver alguma dúvida sobre filtro, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Mas é como eu falei para vocês aí. É o filtro pode danificar o motor se você andar sem, mas não é do dia para noite, em uma semana, em um mês que vai danificar, beleza? Se você quer andar sem filtro, faz o teste e depois pode voltar o filtro sem o mangote para andar mais tranquilo e não correr o risco de danificar o motor. Fechou? Tamo junto aí. É nóis, até o próximo vídeo.